Nova gameplay em primeira mão Do incrível Bora tomar uma 5 Tridimensional Remake. Só de cara a gente já tem duas opções O Play e o 1945 Edition Esse 1945 Edition deve ser tipo Uma DLC, um Plus mesmo Então vou direto no Play Olha uma transição oh, Meu Deus Olha esses gráficos A nível Red Dead Olha essa música funk. Eu achei praticamente perfeito até agora. Tá é lindo, velho. É muito bom. Nossa, olha isso, velho. É muito bom mesmo, cara. Não tem o que falar. uma masterpiece. Agora eu quero ver esse 1945 Edition. O jogo normal é perfeito. É uma masterpiece, hein? É impecável. É perfeito. perfeito. Agora vamos ver o 1945 Edition. Isso é bem diferente do, do original, né? Da, do normal, da gameplay convencional, né? Porque em 1945 era bem limitada a tecnologia. só tem nem música. Na verdade tem nem cores, mas é porque a tecnologia era limitada, do mesmo jeito é muito bom. Tem como mexer a câmera também, mas do mesmo jeito é perfeito, cara. Só tem algumas mudanças, mas é muito bom mesmo, é muito bom. E tipo, esses gráficos são impressionantes pra época. Essa animação também é linda. Então é isso, o jogo, ele é perfeito. Minhas considerações finais. Os gráficos, comparado com o primeiro jogo da franquia, é excepcional, cara, muito bom mesmo. E outro ponto a se notar é a trilha sonora. A trilha sonora é muito boa. Infelizmente, no 1945, a tecnologia era muito limitada pra ter uma trilha sonora. Então, a gente ficou sem. Na minha opinião, esse é o melhor jogo da franquia, com certeza. Eu não sei como que vão lançar um jogo melhor que esse, velho. Então, é isso. Tchau.